É isso aí. Ô, Zé Antônio. Ô, oh, doutor. O seu ajudante é muito chique, ué. É... Ai, doutor. Meu, meu ajudante... Busca a, a, a cavadeira. Ela pega lá. Olha lá ela olha lá. O seu ajudante é muito chique, ué. Você viu? Ele fica de blusa. Oh, mas você, você dá ordem pra ele assim, Zé Antônio? Eu dou ordem. Ah. Eu que administrador, eu que administro a fazenda. Ah, então tá bom, ué. Engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Você, você furou quantos buracos aqui hoje? Furou. É. 10, 20. Furei, furei três de cavadeira e o Renan furou com a maca. Ficou a muito marca tinha bom. Engraçado. Vamos ver o que vai dar. O Miguelzinho. Outra. Você, é você, você ajudante, você tinha que arranjar uma bota grande, uma Um boa. chapéu. Mas tem, mas é. tem, mas tem bota. Tem bota. Tem. Hoje o nós estamos tá trabalhando aqui na cidade, na cidade Na Guado. É, é nós a bota. Quando só... leva a bota. da é roça. Quando, quando nós tá aqui, nós estamos tá trabalhando, nós tá trabalha com botina. É Depois nós vai ter as namoradas, sabe? É. Não pode ir de qualquer jeito. Hoje é dia 19, eu estou aqui filmando o Zé Antônio e o Dr. Miguel. É, é Miguel Diniz, né? Engenheiro que é filho, aquele é bom, ele é muito forte, né? Pedra não foi. Caralho. Vai. Dá partida.